A grande atração da CPI, eu acho que da CPI toda, a grande atração vai ser quarta-feira, estão convocando o Luciano Hang. Vocês vão de me perguntar, mas peraí, Luciano Hang vendeu respirador através de loja hemp de maconha ou através de loja de vinho e não entregou e pagaram para ele 48 milhões como consórcio nordeste? Não, ele não tem nada a ver com isso. Ele vendeu a Covaxin? Não, ninguém vendeu a Covaxin. Ele fez o hospital de campanha? Também não. Ele vendeu o equipamento de proteção individual? Tampouco. Mas então por que, que ele está depondo lá? Ah, mas ele é... Ah, é porque ele apoia o presidente. É por isso. Né? Já fizeram um desrespeito enorme à senhora mãe dele, acho que dona Regina o nome. Né? É, é cruel. Né? E... E agora ele está convocado. Certamente vai ser muito, muito interessante. Você já tomou a vacina indiana? Pois é, ninguém tomou aqui no Brasil porque ela não foi comprada, mas essa é a principal investigação da, da CPI. Enfim, o, uma, uma das questões que eu falei na sexta-feira é, na TV é que... Me perguntaram sobre a CPI, né? Eu disse, ah, uma das características é, é, é toda hora, qualquer coisa que desagrade os integrantes da CPI é quebrem-lhe o sigilo, quebrem-lhe o sigilo, até o sigilo de 2016, né? quebrem o sigilo. Eu comparei com a Rainha de Copas, da Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, né? a, a, a rainha, qualquer coisa, ficava desagradada, cortem lhe a cabeça, cortem lhe a cabeça, era assim. Mas, enfim, faz parte.